Nós esperamos alcançar todos os brasileiros que estão infectados e não sabem. E a testagem é que é o fundamental. Então, é uma política nova uma política de erradicação da hepatite é, no, no Brasil, da hepatite C no Brasil. Essa é a política. E é isso que nós vamos fazer. Com a declaração do ministro da Saúde, de que a todas as pessoas portadoras de hepatite C vão ter acesso ao tratamento, coloca o Brasil como um país de ponta. É, se pode contar nos dedos, um, no máximo, três a quatro países que já fizeram esse plano de eliminação da hepatite C. Hoje foi um grande passo para todas as pessoas portadoras de hepatite C no Brasil, tornando é, a, o tratamento acessível para todos. A hepatite C, para mim como era co-infectada, era pior do que o HIV, porque o HIV estava sob controle. E a hepatite C, eu não tinha mais chance de cura, porque já tinha feito interferonpequilato e a ribavirina, não tinha negativado e o meu fígado estava só evoluindo a, a, a patologia. Né? Então, quando eu descobri que eu fui curada, eu simplesmente chorei assim, e dei muito glória a Deus.